O que você ainda não fez e tem vontade de fazer? Você acredita que a idade é uma desculpa para não ter vivido certa experiência? Ah, então venha nessa carona comigo e com essa pessoa maravilhosa que você vai se inspirar. Maluma Cury Duarte, 79 anos, mãe de três filhos, vó de cinco netas. Moças! O que te inspira, qual que é o seu segredo para viver tão, tão feliz essa vida? Eu acho que é a família mesmo que me inspira. E saúde, né? A saúde é tão importante que a gente tem vontade mesmo de fazer tudo. Quando a gente tem disposição, né? Tem aquela vontade de quero mais. Quero né? mais, é verdade. Muito é muito bom. bom. E tem alguma coisa, falou que você fazia quando era criança, quando era adolescente, jovem, e hoje com 79 anos, mais parecendo uma menina, que você ainda faz? Eu gosto de. Eu gosto da vida. Eu gosto de música, eu gosto de passear, eu gosto de viajar. Então, tudo que eu, aquela alegria que eu tinha de viver quando eu era jovenzinha, ah. eu ainda tenho. Isso, isso é o que motiva, que me motiva, a... vivendo cada vez mais junto com a família. Junto com a família, família é tudo. Família é tudo, né? Família é tudo, os e... filhos são maravilhosos. E eu acho que tudo que a gente fizer pela família não é bom. Né? Muito bem. E como é que é para você assim estar tá vivenciando? Vou te chamar de você, hein? Claro, Porque alguém pode olhar e falar assim, poxa, mas é uma senhora, não é senhora não. É. Ela é muito jovem, um espírito senhora, jovem. Agora sim, né? mas eu gosto. <risos> um espírito eu jovem. Eu gosto de tudo que é bom. Né? Muito bom. Como é que é assim, né? participar em família com os filhos, e depois os netos, essa alegria de. dá vontade de estar toda hora junto com eles, não? Dá, dá vontade, dá vontade. Tem horas também que a gente tem o cantinho da gente, que a gente gosta da é nossa né? privacidade. De, da privacidade. Mas eu faço o possível de estar sempre com eles. Que Gosto muito. E agora quero curtir minha bisnetinha, né? Pois é. Isso é! Acho que é uma das razões agora de estar alegre, feliz. Muito bom! Em agosto, é, né? É, agosto, tá aí Ai, já! Ai, que delícia, imagina! Mais uma né? menininha! Mais, mais uma menina! Que coisa e maravilhosa! a Estela que tá chegando! Ah, que vem com muita saúde, muito amor para poder estar tá aí com a bis aí, curtindo bastante, né? É, e aí é. eu tenho as cinco netas também, que são as moças, que são maravilhosas, muito são umas bom. princesas. Ah, com certeza, é. e, e tem um carinho, uma admiração muito grande pela é. avó. E eu sou muito agarrada com elas, gosto muito. está sempre presente, Amo sempre demais. participando. Ah, é muito bom, é tão bom. Esse amor é uma coisa maravilhosa. Dentro das experiências que, Salô, que você viveu, é, tem alguma coisa assim que te marcou ou algo que você ainda deseja vivenciar? Ah, tem coisas boas que eu passei, tem coisas não tão boas também, que ma me marcaram muito. Uhum. Mas eu continuo com essa vontade de, de viver, de passear, de ir ao teatro, de ir ao cinema. Muito legal. E, tudo, e às vezes, quando eu não tenho muita vontade, os filhos que me proporcionam tudo ah, isso. Isso é muito bom. E alguma coisa, assim, algum lugar, de repente você falou de viagem, que você gosta de viajar, mas algum local que você ainda não foi, que você tem vontade de conhecer? O ano passado eu tinha vontade de conhecer Praga. E fui. Ah, que e lindo. E fui pra, com as minhas irmãs. Eu tenho, nós somos em quatro irmãs e a gente é muito unida. Que legal. E para tudo a gente está junto. Né? Ah, isso é muito bom. Para a comemoração dos aniversários das famílias das, da minha e das delas. Né? Então a gente está sempre junto e viajando junto, é muito bom também. Ah, isso, isso é muito bom. E, e cada uma e realizando isso, o desejo da outra. Isso, isso. Que legal. E a que gente bacana. viajou junto, foi maravilhoso mesmo. Isso é muito bom. Agora uma curiosidade, hein? andei pesquisando sobre você, me perdoe se eu estiver enganado, mas dá para perceber que você é uma mulher vaidosa, que acorda cedo para se arrumar, para fazer isso. as tarefas do seu dia a dia, é isso mesmo? Isso. Não? isso. Gosta das unhas vermelhas, um solto alto, um batom vermelho, não é. abandona isso mesmo? Ah. até hoje, e as minhas netas falam, vó, eu não, conhe... não vejo você de outro jeito. Ai. Com as suas unhas pintadas de vermelho, batom vermelho. Eu gosto mesmo. Eu sempre fui, muito vaidosa. Eu acho que é, que é a importância, né? De, da gente se amar, da gente se sentir hum. bem, se sentir bonito, não é isso? Eu acho, e de prestigiar as pessoas que estão em volta da gente. É uma obrigação que a gente tem de se cuidar para ser uma pessoa agradável para quem está em volta da ah, gente. Isso é muito bom, né? Pra gente poder estar. Tá, porque a gente tem vida lado, dos né? outros também. Porque a pessoa que não se cuida parece que é desanimada e não, não transmite, né? Quando a gente está bem conosco, né? Assim, quando você tá. Você se cuida, você se ama, você se admira. Isso, isso transcende para quem está próximo, né? Isso, eu acho que a gente tem que se armar e prestigiar. Eu faço o possível para ser, é para fazer as coisas direito e não tenho preguiça. Não tenho mesmo, eu levanto cedo, faço primeiro meus afazeres, mas não deixo de fazer nada na rua também. É uma mulher ativa. Eu acho que eu sou e eu quero ser muito cada bom. vez melhor. Isso é muito né? bom. O um que outro... eu não sei, eu quero aprender. Isso é bom. Tem alguma coisa assim que você recentemente aprendeu, assim que te marcou? Que foi, Pô, que legal. Porque a gente fala que às vezes, né, chega uma determinada idade, tem, tem essas, algumas pessoas que falam assim, não, eu já passei dessa fase, Eu não quero mais não aprender. Eu acho que é uma enquanto besteira isso, é. né? Enquanto a gente está viva, tem que aprender. Quem acha que já sabe tudo, não sabe nada. Não sabe nada e assim, é, tem, tem uma, uma dádiva, né? Que é a vida, é... que ele proporciona vivenciar experiências novas. Claro, todo dia a gente aprende. Tem algum curso, alguma coisa assim que você tem vontade de... Ou esteja fazendo? Eu já fiz pintura, já pintei bastante quadros. Olha que bacana! Já fiz pintura em porcelana, já fiz... E a academia, todo dia eu faço um pouco mais. Delícia, hein? Não é? gente Fortalecimento, aprende. é bom para o cérebro, é bom é. para o corpo. E a gente aprende na academia também. Cada dia você faz uma coisa diferente. É, é bom. É muito bom. Uma experiência que você viveu em 2015, que foi uma experiência curiosa. Uma tal de mulheres maduras. Ah, é né? verdade. Você era uma avant-garde, é isso mesmo? Como é, é que mãe, foi essa experiência? É, foi muito bom. E essa minha neta, Andresa, <risos> ela me põe pra frente, porque tudo que ela faz, ela me inclui. É bom, né? Ela é. Eu falo, não precisava tudo. Não, vó, você é bom, é bom pra você. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a minha filha também a mãe dela, é todo sábado a gente sai para almoçar isso é muito bom. e vamos dar uma volta, de domingo nós vamos à missa, depois da missa a gente vai almoçar, vai passear, ah, então que isso alegra a minha vida. Mesmo. Alegra e motiva cada vez mais motiva. realmente se arrumar, poder sair, poder conhecer sair, coisas novas e vai. É... Isso é muito bom. E essa experiência foi um estilo meio ousado, assim, né? Um estilo. Que... Ah, mas foi muito bonito, porque eram senhoras, já assim, mais ou menos da minha idade, tinha. Acho que eu era mais velha, Moças também, com acima de 50. E foi uma experiência tão bonita. Que legal. É, foi muito bom. Umas fotos que eles fizeram, é, bem ousadas, bem bonitas. Bom, Eu gostei. Salô, a gente tem a gente tem no, no canal, no Curtindo Mais, um assunto que a gente está sempre proporcionando para quem ouve, para quem assiste a gente, que é a longevidade. Sim. Longevidade que está sempre em pauta, cada vez mais a, a idade média da, do, do brasileiro, do mundo, enfim, aumentando. né Você com 79 anos, me permite, mas graças a Deus, muito bem. Você faz alguma coisa pensando de repente chegar numa idade centenária? Não sei se eu viver viver com saúde, eu acho que eu vou curtir. Isso é muito bom. Eu vou curtir, mas se não também, eu acho que eu já fiz tudo que eu gosto. Ah, que delícia! Tem muita coisa que eu ainda quero fazer, lógico, né? É. Tem. Quero continuar viajando, ah, curtindo a família, os netos, bisnetos. Não, se Deus quiser vai porque né? tem aí tá, uma pessoa lúcida, uma pessoa que faço, ama a vida, né? então é, não tem por que não proporcionar. Eu faço por onde, eu me alimento bem, eu durmo bem, não faço extravagâncias. Gosto de tomar um vinhozinho, Opa! uma caipirinha, Ei, que delícia. adoro. Isso é muito bom! Hum, são... E são questões ligadas à longevidade. A longevidade trabalhando aí os aspectos físico, mental, emocional, espiritual. Isso. Você trabalha esses quatro Sim. pilares. É, eu trabalho na parte espiritual, eu trabalho na Anglicana. um Sim. acolhimento do meio-dia. E eu adoro, adoro esse grupo. Como é que funciona é isso? da igreja é, eu vou eu já fiz em cursílio eu me, me ofereci para ajudar uhum. e aí eu faço o acolhimento do, da missa do meio dia não é sempre mas uma vez por mês a gente trabalha na igreja certo. o acolhimento do pessoal que interessante e a gente tem aquele grupo e de vez em quando tem uma reunião, tem um, ou é um churrasco, ou é um, uma confraternização. Também faz parte da minha vida. Ah, Isso eu gosto. Uma coisa boa aqui, que, que vida igreja. ativa, que fazer o bem para o próximo. É, eu gosto da igreja também. A igreja. Traz uma paz, né? Traz uma paz. Eu acho que independente da religião, é, é, a pessoa uma, tem, né? tem que se. Tem que... Tá, tá com o seu Deus, tem que estar tá sempre bem de espírito para poder seguir é, com paz, né? Tá, tá, tá, tá tão difícil, a gente tá vivendo um mundo cada vez mais egoísta, mais de agressividade com o próximo, né? De falta de amor, é. né? Isso precisa e acabar. A igreja, eu acho que Deus é tudo, né? Qualquer que seja a religião tem um ser sobrenatural que rege tudo e que a gente tem que se apegar, porque... Se a gente não tiver fé e, e em quem a gente segurar na hora de uma de, um aperto, de, um aperto, de uma de uma solução para um caminho que eu você tá acho buscando. que a gente fica meio que perdida. É. Mas se a gente tem essa fé, levanta. A gente levanta é uma força e vem de um jeito que. né? bem maravilhoso. É muito bom. Muito bom, muito legal. Agora eu quero saber lá do curioso, ao lado B que a gente tem no programa, que são hum. respostas de bate pronto, respostas rápidas. Isso é curvar. meio difícil. <risos> <nisso>. Não, mas. <risos> vai ser... Respostas rápidas são Não, eu difícil. tô brincando, pode ir no seu tempo, mas são, são coisas que remetem até coisas do, é. do passado. Vamos lá? Nossa. Então, fala pra mim. Uma saudade? Dos meus pais, do meu marido é... Tem alguma coisa que se você pudesse voltar o tempo eu não repetiria? Ah, eu não me lembro agora o que, que foi ruim na minha vida Porque até nas escolhas que eu não fui muito feliz Mas eu tive oportunidades de achar bom final. Viveu aquela experiência? E, né? Vivi aquela experiência e foi bom para mim. E qual que foi a sua maior alegria? Ah. Ou qual é a sua maior alegria? É a minha família. A minha família é a minha maior alegria. É o que me deixa mais feliz é ver meus filhos todos batalhando, porque a vida não é fácil para ninguém, mas Estamos todos com saúde, alegres. Essa é a minha alegria maior. Ah, que sensacional. Tem... O que você gosta de fazer quando ninguém vê você fazendo? Hum. Eu gosto de descansar. De descansar. Eu preciso de um tempo para mim. É, eu gosto de ver TV, eu gosto das novelinhas. Eu gosto de descansar mesmo, Muito bom. relaxar, gosto. E tem alguma coisa que você gostaria de fazer se ninguém te visse fazendo? O que eu gosto de fazer quando eu estou sozinha é descansar e quando eu estou na frente de todo mundo eu sou eu, assim. Hum, vai, faz. Eu faço, não tenho restrições. Sensacional. Fala. Eu gosto de dançar e quando eu estou sozinha também eu danço. Se eu escuto uma música, tá dançando sozinha, mas está feliz e vai embora. É, ah. Se eu escuto uma música que eu gosto, que me reporta há anos atrás, e eu tenho vontade de dançar, eu danço. Ai, que eu delícia, gosto. que delícia. É interessante. Eu, eu acho que eu sou muito simples. A minha vida é assim, sim, não é complexa, sabe? Uma vida feliz. É uma vida feliz. Cada dia eu faço só o que eu gosto. Isso é muito bom. Não tenho acho que é obrigação de fazer nada. Nada por obrigação, sabe? Isso é muito bom. E então vou te pedir. Se defina se puder. Se defina em uma palavra. Eu sou feliz. Feliz. Muito bom. Eu sou feliz. Essa foi a Salua. Cury Duarte, 79 anos, que com certeza vai te inspirar a ver a vida de, mais, de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, mais amorosa e valorizar aquilo que você tem. Ela valoriza a família, valoriza a vida dela e está sempre feliz e eu espero que você ainda possa vivenciar muitas coisas boas, muitas viagens, muitas muitas saídas para teatro, para cinema, é, muitos bolos gostosos, bastante, muitas coisas boas. passear bastante, né? Passear bastante e curtir a vida. Eu, tem muita coisa que eu poderia falar das coisas também que não foram tão felizes mas que eu agradeço a Deus até por essas coisas Que tudo é um aprendizado e tudo, tudo tem um propósito Tudo, valeu a pena é Esses bom. todos os anos valeram é muito bom Diz que quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu só passou pela vida e não viveu. Que coisa linda. Né? Então. Que coisa linda. É isso aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Deus te abençoe. Felicidades. Muita coisa boa para você. Felicidades para você. Para nós. Pra família. E para quem está nos assistindo, que, que possa aí, olha, valorizar a vida e chegar aí com é. 79, com 90, com 100 anos dessa forma a vida lúcida é muito boa. e feliz. Que a vida é boa. É boa. Vale a pena. Vamos juntos, continuem é, comigo, é, até é. o próximo de Carana com Curti. Continue comigo, sem você o canal não existe.